Se na hora de construir fosse possível ter todos os processos em um só lugar. Projeto, licenciamento, edificações, subestação, geradores, poço artesiano, elevadores e muito mais. Tech Soluções. Do sonho à realidade. Tudo em um só lugar.